Seja bem-vindo ao nosso evento relacional Dias Abricolás, no seu segundo dia, espero que tenha gostado do primeiro dia. Hoje vamos continuar a ter demonstrações de produtos, momentos eu faço, workshops da casa, por isso acompanhe aí no nosso Instagram e no Facebook do Real Portugal. Hoje é um momento um pouco diferente, é um Repair Café, com o Rafael e o Carlos. Rafael, bom dia, bom dia Carlos, tudo bem? Rafael, quem não acompanhou aqui a Green Week, explicar um bocadinho o que é o Repair Café? Olha, o um Reaper Café é um evento relacional, uh, parecido com o vosso, uh, mas o que, é que, o que é que consiste? Basicamente, somos voluntários que vamos reparar coisas, vamos ensinar a reparar. É um evento uh, mensal, mais ou menos, e, e começou na Alemanha. Na, na Alemanha, desculpa. Na Holanda. Uh, já há alguns anos, e um, começou com uma holandesa que achou que realmente temos muitas coisas fora. Uh, o movimento na Alemanha, na, novamente, desculpa, na Holanda. Está muito desenvolvido. Aqui começou connosco há cinco anos, uh, já há mais de mil repérsos café no mundo. Aqui em Portugal uhum. que fomos o primeiro, estamos a começar a lançar umas sementinhas e o que é que todos os repés cafés fazem? Vamos tentar lutar contra deitar coisas fora que podemos ser, podem ser reparadas. Ou seja, nós vamos ensinar as pessoas que realmente deitar coisas fora não faz muito sentido. Hoje vamos estar aqui mais num, numa área que é a carpintaria, uhum. uh, neste caso a estufagem até, de alguma maneira, Sim. mas nós reparamos mais, até são eletrodomésticos uh, e. Outras coisas, uhum. bicicletas. Claro, sim, o que aparece muito mais é, é muito eletro. mais artigos é eletrónicos. Eletro. Eletro. Aqui é para dar uma segunda, via, uma segunda vida aos seus artigos. É um Exatamente, muitas vezes eles uh, têm uma coisa muito pequena que está estragada, uhum. as pessoas deitam-nos fora. Uh, e às vezes são reparações que custam 50 cêntimos. Tipo, assim, é uma borracha, por exemplo, de café, uh, já o disse várias vezes, uh, uh, é um clássico. Nós somos... Ah, porque é que é Reaper Café também? Porque é Café Lisboa, né? Porque é o nosso em Portugal. Sim, sim. Temos mais. Nós somos Reaper Café Lisboa, embora tenhamos lançado alguns, ainda tivemos. Há duas semanas em Cascais, também num evento, também os, os ajudamos e tentamos ajudar sempre este movimento a acontecer mais. Isto só, só existe por causa dos voluntários, como o Carlos. O, o Carlos é, é voluntário, eu também sou voluntário, mas todos nós somos voluntários nesta causa. Ou seja, temos uma rede já relativamente grande de voluntários que vão Muito ensinar. Sim. Hoje vai ser realmente uh, um, quase um... Não estamos a arranjar, vamos dar uma nova vida. Ou seja, uh, o Carlos pode explicar um bocadinho o que é que vai sim. acontecer? Uhum. Tal uma... Aqui, por exemplo, dentro do Ripe Café o que é que é necessário para ser voluntário? É só vontade de, de, de ensinar Sim. a reparar, porque nós, uh, hoje não vamos ser exatamente um repercafé, geralmente vem, há alguém que vem com um objeto ter connosco para o reparar, uhum. uh, hoje posso fingir que sou eu a trazer okay, o, okay, okay. O, o o banco ao, ao, ao Carlos e o Carlos vai-me uh, ajudar a reparar, ou seja, o Carlos vai vai ensinar-me para ele depois poder reparar em casa outras coisas. Portanto, no fundo nós queremos é que as pessoas tenham deixem de ter medo de mexer nas coisas. Para mão à obra, né? Mão na massa. Portanto, mão na massa. Basicamente é isso que o Carlos vai estar aqui um bocadinho a tentar Porque, interagir. por exemplo, esse evento em Cascais que aconteceu, qualquer pessoa podia levar sim, a sua sim. máquina. Exatamente. E se eu quiser ser voluntário, posso inscrever-me? Portanto, há duas maneiras. Um voluntário que saiba, por exemplo, reparar alguma coisa, uhum. pode-se candidatar, manda-nos um e-mail okay. para, para... para nós, nós recebemos e no primeiro evento. O voluntário vai estar a ver um bocadinho e, se quiser, entra. E nós, às vezes, até temos voluntários, que são pessoas que levam coisas para reparar, ficam estão entusiasmadas, depois... vão outro lado, Aprendem é? e depois começam a fazer. <risos> temos vários que são assim. Isso é que é a parte engraçada. Carlos, voluntário, certo? Sim, voluntário, já, já há, ah, já há tempo. Já há muito tempo. Depois quatro, talvez. Quatro, quatro, quatro, quatro, quatro. É, foi qualquer o... coisa. Cinco. Nós é. já temos cinco anos, já tens quase cinco anos. Como é verdadeiro. que tiveste aqui este gostinho? Como é que descobriste o Reaper Café? Um, como é que ficaste voluntário? Sim. Podes contar um, um bocadinho também? Sim, posso explicar um bocadinho. Eu, eu gosto de reparar coisas, é verdade. Eu gosto de, também de transmitir os conhecimentos que tenho e é um bocado frustrante para mim perceber que há pessoas que com pouca, muitos poucos materiais, e eu vou explicar, vou mostrar isso aqui neste ótimo, Uh, Consegue-se reparar as coisas e depois as pessoas ficam com, ou, com algum receio ou, então, uh, avançam e, e depois uh, fazem as coisas uh, um bocado atabalhadas. e acho que se está a perder um bocado em Portugal este saber fazer. Uh, e um, é nesse sentido também para combater esta falta de, de conhecimento que existe. Uhum. Por outro lado, eu, eu estou alinhado com a posição do Circular Economy e do Repair Café. Acho que nós vivemos numa sociedade de muito consumo. E um, eu, pessoalmente, uh, não gosto nada de uh, não utilizar as coisas até o fim da sua vida útil e depois, quando a sua vida útil acabar, uh, tem essa consciência que as coisas devem ser uh, recicladas, devem ser uh, reutilizadas no máximo possível. Uhum. E, e, no caso, o que, nós, o que nós vamos fazer aqui neste momento é dar uma nova vida algo que já existe, algo que, que já existe, uh, deve ter provavelmente uns 60, 70 anos. Uhum. Uh, vamos dar uma nova vida e, e neste momento vamos trabalhar numa estufagem. Vou reutilizar uh, produtos que são restos de outras coisas que, que fizemos. Uhum. Uhum, vou mostrar umas técnicas simples que eu, qualquer pessoa que vai estar no, em casa vai perceber que não é nada complicado. O que eu vou mostrar aqui, portanto, qualquer pessoa pode fazer isto. Uh, e é só, neste momento, é só dar aqui os passos necessários para fazer essa, essa parte. Porque sim, o Repair entra muito na, na parte da economia circular, digamos, que é para também dar aqui reclamação da vida aos artigos, perceberem também lá em casa como é só tirar para o lixo uh, e comprar um novo, que hoje em dia também às vezes as coisas são, muito, são baratas demais, digamos, e existe esse facilitismo, e muita parte também da, da imagem, certo? Às vezes porque os artigos ficam um bocadinho danificados, às vezes não é a melhor imagem, e hoje em dia estamos muito focados na imagem e se calhar não é o essencial. Sim. É mais trabalhámos aqui na parte mesmo ambiental e na sustentabilidade, não é? É, é isso. Carlos, vamos a isso? Pronto. Eu vou, vou só explicar, portanto, portanto o que o... nós vamos preparar, Isto é um a pés ou um, um pequeno banco. Já uhum. é isso que é. Um... Sim, pode existir tipo um banco dos nossos avós, imagina, algo assim Exatamente, mais antigo sim. que temos que querer recuperar. Que tem este forro, que é, na minha opinião, feio. <risos> Também ainda não gosto muito. Eventualmente não gosto já muito. foi. Event... Pode já nem ser o original. Até. Sim. Uh... E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos retirar o forro, eu já tenho aqui uma parte feita, porque isto é alguma... alguma a parte de baixo. A parte de baixo. Ah, a parte de baixo. Nós, eu tinha aqui, isto tinha uma, uma capa de proteção, um, ou um pano em linho branco, que eu já retirei, que já estava podre. E um, já expus esta parte e vou tirar as taxas, ou neste caso são um um, pregos que são curtos e de, de cabeça larga. Vou reutilizá-los, uh, neste caso, ou vou utilizar uh, outro material e o produto final. Nós queremos. É chegar aqui. Ok. O que é que. Eu aqui escolhi não, uh, pôr, não ferrar esta parte de baixo, para, deix para deixar esta parte exposta, porque acho que é um bom pormenor, na minha opinião. Uh, o que é que nós fizemos aqui? Nós não só trocamos o estofo, mas também renovamos os pés que, uh, como podem ver, uh, nesta, por exemplo, que está muito mais clarinha, uh, nós vamos utilizar como renovador, vamos utilizar um, um, uma cera de antiquário, uh, de cor já do carvalho que nós estamos aqui a utilizar. Se utilizássemos um produto com verniz, util íamos utilizar um restaurador. Mas uh, podemos uh, falar... Tá, sim. Está ah, à vontade. Só para quem está a acompanhar, Deixa uh, qualquer momento podem colocar as suas questões. Nós estamos aqui em direto e podemos responder. Por isso, alguma Podes? dúvida, coloquem as questões, nós respondemos aqui, sem qualquer problema. Portanto, eu vou começar por utilizar Deixarei simplesmente... Para trabalhar uh, para sim, pode ser. Sim. Uh, vou utilizar simplesmente chaves de fenda para levantar os, os pregos. Um, também poderia utilizar turquesas que tenho... Uh, está, aqui, está aqui, por exemplo, uma turquesa. Mas é relativamente simples. Portanto, como podem ver, o que, o que está aqui por baixo é uma esponja que ainda está em bom estado. Portanto, é, é reutilizável. Uhum. E vou se começar... Se, por também, se não tivesse, também podíamos substituí-la. Exatamente. Podíamos substituí-la. Uh, aí, um, provavelmente, seria um bocadinho mais chato. Porque não, esta porque estas uh, esponjas que estão aqui uh, não têm mesmo mesma espessura em todo o lado. Neste caso, sim. Hum, portanto, agora o que simplesmente vou fazer, e agora deixe te falar um bocadinho sim, sim. enquanto vou estar aqui sim, a... Sim, o sim. Carlos sim. está a fazer isto com uma chave. Uhum. Isto tem a ver com que os pregos uh, têm a cabeça já muito metida para dentro, não é preciso é tirar já com a, com a turquês, uh, portanto vai... Fica com um espaçamento que vai permitir uhum. eh, depois puxá-lo. Um, sim, como se... também é. Okay, acabamos por não, não querer, vamos querer substituir, sim, e por isso sim. também podemos ser sim. um mais agressivos. Não é? é, esta parte sim, exatamente. Portanto, esta parte não é propriamente uma parte muito preocupante. Neste caso, nem sequer está colada. às vezes os tecidos levam cola e depois são, são pregados, neste caso está pregados. pregado Isto é um uma espécie de um vinil. Eventualmente, este não é mesmo o original, ou seja, nos anos 60 não me parece que existisse isto, já foi, já, uma, já, foi já, uma, já foi substituído, né? já foi substituído. A dar quase uma terceira de vida. Estamos, é, isto já é, a terceira, já é a terceira versão, porque isto está aqui em... Uh, uh, tudo o que está aqui tem um ar muito mais antigo do que propriamente o... O uhum. que estamos okay. uh, neste momento a fazer. Uh, a propósito há um bocadinho do que o Carlos estava a dizer, de, de, das várias vidas que estamos a dar às coisas e do âmbito do Repair Café e da economia circular, uh, realmente é isso. Ou seja, nós tentamos reparar, mas dar também uma nova vida também é um dos erros, dos três erros, reciclar, uh, um, reutilizar. Um, e este, uh, seguramente, não é reutilizado, é, neste caso, eu, eu diria que isto é mais um reparar, Carlos. Reparar. Podemos, considerar, podemos considerar que isto não estava bem reparado, é um reparar de novo. Uh, eu entendo isso dessa maneira, mas isto é um bocadinho livre. Um, eu acho que vamos fazer qualquer coisa mais próximo do original do que estava. Uh, há pouco o Carlos dizia que muitas vezes te, apanhamos reparações, e muitas vezes em carpintaria, reparações que são mal feitas, ou seja, são feitas por curiosos, as pessoas têm boas intenções, fazem as coisas, mas elas depois ficam mal, mal feitas muitas vezes. Ah, por exemplo, colam por exemplo, madeira com cola de contacto. Já aconteceu aqui que fazermos essa, essa demonstração e depois precisamos de tirar e voltar a pôr, por exemplo, cola. É sempre madeira, de, não de é, complicar mais a é madeira, sim, é. e, e, e muitas vezes há a reparação da reparação. Acontece o mesmo nos eletrodomésticos, às vezes, mas muito pouco, ou seja, nos eletrodomésticos as pessoas não se aventuram muito a fazer as coisas, hum, mas, às vezes, aventuram-se e não é bom. Hum, neste caso, a carpintaria, vamos ter que também ter alguns cuidados. Neste caso, o que estamos a fazer não é propriamente perigoso, mas há ferramentas que são uh, levemente perigosas. Não é, claro. <risos> levemente a uh, e, é, e, favor. É, e é Muitas vezes, uh, os, os, os, os carpinteiros, muitas vezes, têm pequenas feridas, portanto, temos que ter algum cuidado. O cara não está a usar nenhuma ferramenta de proteção, uh, nenhum, nenhuma EPI. Uh, penso que não é necessário para, para esta, para esta situação, sim. mas é, preci é preciso perceber que as mãos também sentem, é? claro, portanto, claro, claro. Na, na mercenaria, geralmente, não se utiliza é muito. Os... ali o toque. Eu, eu é. Deixa-me só dar um apontamento, só para dizer que, conforme eu vou retirando as coisas, eu vou vendo como é que elas estão feitas, ah, sim. para tentar uh, seguir os mesmos passos. Eu vejo como é que ele está aqui a ser uh, fechado, como é que ele está aqui a fazer a dobra, portanto, um, é só mais nesse sentido. Ok, para depois, sim. quando colocares a nova, conseguiste ter uma noção de como é que, como é que estava a anterior, sim, não né? Sim, sim. Uh, uh, Carlos, não... também temos aqui uma questão, se calhar, até... Que posso usar para o enchimento? Porque as cadeiras começam a ficar uh, sem altura na zona do assento, que acontece bastante. Sim. Algum um, artigo em específico? Que pode se ser usar? Esponja. Seria uma esponja de, de alta densidade. Uhum. Uh, eu, por acaso, acho que vocês são capazes de ter aqui também essa esponja uhum. de alta densidade. Uh, podem cortá-la uh, com uma simples tesoura, uh, por exemplo na altura, mas sim, como sim, sim a tesoura, uhum. com uma tesoura, dá. Simples tesoura, sim. sim. Precisa ali algum algum jeito, não é? Ah, para sim. fazer também a curvatura. E depois é cortar é colar sobre o sítio com um cola de contacto, uhum. uh, uma cola não muito não muito abrasiva e, e já está. É fazer o corte uh, dessa forma, Portanto, não é nada então, complicado. Muitas vezes para fazer uh, uh, se for algo com uma curva muito grande. Uh, se conseguirem uh, uh, uh, ir a um sítio onde haja um, um fio quente, uhum. um corte por fio quente. Por exemplo, nós começámos o, o, o Repair Café no Fab Lab Lisboa, que é um espaço, sim. por exemplo, tem uma máquina de, de fio quente, por exemplo, e ela okay. permite cortar portanto, esponjas com um fio, que, um fio aquecido e pode fazer okay. essas formas. Temos aqui se já... quiserem ir uma sessão aí, uh, também podemos ajudar nisso. Nós problema. temos a uma turquesa, sim, é mesmo uma turquesa, certo? Sim, uh, temos uma turquesa. Embora as turquesas é. uh, clássicas uh, são, são, são mais compridas e têm também. É uma questão que. É uma um questão sim. de sim, ser a mesma turquesa. É uma turquesa. Uh, um, mas as antigas uh, são capazes de reconhecer porque tinham... Uh, são mais compridas e têm nestes aqui, lados esta, aqui. Mas uh, tem uma gama mais. Sim, Mas tem uma zona que é parecida com. O, com o martelo com a parte atrás do martelo uhum. temos aí a nossa caixinha de ferramentas sim, uh, portanto em que ajuda-nos a tirar o, os pregos aqui nem, nem sempre conseguimos ter a ferramenta própria sim, não é? sim, aí, sim, também sim, temos sim. um bocadinho a improvisar isso também faz parte do Repair Café sim, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Uh, muitas vezes não temos ferramentas e temos que as inventar mesmo durante a inventar, uh, durante a própria reparação uma delas é muitas vezes de, o parafuso. Parafusos, parafusos que têm cabeças muito complicadas uh, uh, e nós podemos não ter a chave certa, embora tenhamos um, um jogo de chave já bastante, bastante grande uh, uh, ao longo dos tempos e encomendámos mesmo chaves especiais para alguns tipos de, de equipamentos, às vezes aparece lá um com o um parafuso da marca é Porque as marcas fazem isto, muitas vezes, principalmente eletrodomésticos e... São para de segurança, quanto muito. Dizem isso, dizem isso, não é? É segurança para eles, ou seja, para não serem abertos. Muitas vezes nós temos que fazer alguma coisa, ou seja, por exemplo, temos um plástico, acertamos e depois ele fica moldado e depois com isso... Há certos plásticos que, às vezes, são feitos, construídos para não serem reparados, não é? é um bocadinho também isso. às vezes, essa problemática. As máquinas de café, por exemplo, muitas delas, várias marcas que elas são quase todas feitas no mesmo sítio, curiosamente. Tem, tem um, uns parafusos que são ovais. A cabeça é, é oval, portanto, um, quer dizer, se fosse redonda não, não era possível, não é? São ovais, portanto, temos que ter qualquer coisa onde encaixe um oval. Para, para desapertar. E as primeiras vezes, agora já temos chaves ovais, mas as primeiras vezes nós, para tirarmos aquilo, usávamos uma caneta Bic. de cristal <risos> Era Uma Bic cristal Eu derretíamos reviso. a, a ponta, carregávamos aquele, parece okay. que é muito rijo, ficava encaixado, depois rodávamos e, e tirávamos a marca, se calhar, não sabia que nós fazíamos isso, mas pronto, entretanto já há chaves assim. Portanto, é uma uma coisa que tínhamos que inventar num, num momento. Hum, bem. bem, como estamos aqui no, no Reaper Café, não é verdade? O que é que costumava ver no riper Café? Um cafezinho. Exatamente, o cafezinho não, é não tivemos, mas eu prometi, por isso hoje temos aqui um cafezinho, é, deixa-me só ouvir é. aqui ficar. Obrigado. Ora, aí está. Uhum. Muito obrigado. E uhum. temos aqui os nossos cafezinhos. Ah, obrigado. Carlos. obrigado. Eu bebo sem açúcar, por isso. Carlos, como é? Sim. Ah, então, claro. eu é que sou Tu gostado. é que estás a beber o segredinho. <risos> Pronto, pelo que eu percebo no café. bebe um cafezinho, tem é. lá também, às vezes, uns bolinhos. Exatamente. E como, é esse convívio o, que vocês também café querem café, criar, como, certo? Como, como é um bocadinho... A, a, a nossa loja que é um bocadinho ambiental, um, nós tentamos... Uh, é um bocadinho, não é? Totalmente. Uh, tudo o que nós fazemos tenta ser, uh, de alguma maneira, sustentável. Uhum. Tentamos arranjar café sustentável... Isso, tentamos, café tentamos, é bem, tentamos, claro. tentamos fazer tudo. Ah, obrigado. É. É, já rumo e tentam sempre criar este ambiente. Vocês recebem muito famílias, por exemplo? É, recebemos fam... um... até, até já há pessoas que são mais ou menos uh, habituês. Uh, tipo já tem maioridade. a vossa família também. Exatamente. Para além dos voluntários serem já uma família, uh, o que acontece também é que há pessoas que são habituês e vêm uh, com os seus familiares, às vezes, uh, uh, com alguma regularidade, aos nossos eventos. Ou seja... Imaginem, traziam uma torradeira, na próxima vão trazer uma rinha mágica. Pronto, tem lá coisas e estão trazendo. Às vezes, Já a uh, é procurar a é, Os para miúdos trazem brinquedos. Há de tudo. Também uh, tem muito brinquedos? Não temos muito, não temos muito, porque realmente o que é mais focado são, é sem dúvida eletrodomésticos. Geralmente nestas edições, tipo de Natal, mais próximo destas alturas. Dizemos que também fazemos isso, mas se aparecerem, Desculpa. fazemos, não, não, há, não há tanta procura para brinquedos, okay. mas fazemos. Você não tem muito as crianças, mas já sentem que começam a aparecer crianças, por exemplo, a criar um bocadinho este gosto também nos mais novos. É fantástico, os miúdos, os miúdos são adeptos totalmente, porque eles gostam naturalmente de fazer isto. Eu lembro, me em pequeno, desmontava os meus brinquedos todos, para ver como é que funcionavam. Quando há qualquer coisa que não funcione, eles trazem e estão a desmontar, é uma alegria, porque nós vamos, vamos das ferramentas e dizemos como é que se desmontam. Então, eles estão a desmontar, Uh, é, é incrível, ou seja, trazem de tudo, desde cubanos, de coisas um pouco mais recentes, tipo... Uh, uh, é, Ames e coisas assim. Uh, Trazeram já pianos, teclados, de, uh, brinquedos, carrinhos, coisas pilhas que não funcionam. Às vezes são coisas tão simples como pilhas que derramaram e coisas assim, uh, que, que, que não funciona mas é só desmontar um bocadinho, limpar, fazer umas coisas, montar de novo, há uns fios que soltam, vê-se facilmente é Eles ficam eu super eu Mesmo, às vezes, a nível de loja, às vezes mesmo devoções ou reparação às vezes só limpeza só aquela limpeza básica de uma Sim. máquina elétrica por exemplo é. e a máquina já está a funcionar ou seja é, é muito verdade. aquela manutenção às vezes, às vezes que não é feita não é feita as pessoas não sabem fazer e também a marca não não diz como fazer muitas vezes o acumular de pó realmente origina de problemas ou mecânicos ou elétricos e, e às vezes é, é mesmo só desmontar sei lá há pouco, relativamente pouco tempo havia um desemfificador que não funcionava e a não... pessoa descobriu o que, é que poderia ser e andámos todos a ver e não descobrimos o que era, no fim, quando se montou, estava a funcionar e tipo ok, Pronto, era realmente só sujidade que nós limpámos tudo uh, e voltou a funcionar. O Carlos teve agora aqui também, tiveste aqui a tirar uh, os pontos, não foi? Vamos dizer que sim. Não, dizer que sim Porque é uma reutilização. Sim, é uma aqui reutilização. Estás a reutilizar também um, um tecido que Exatamente. tinhas. Uh... Sim, isto foi um tecido de um todo que, que mandamos fazer para... Um, para uma zona de estar, exterior. Portanto, uhum. é um tubo que, que é relativamente grosso e resistente. resistente. O material, muito bem. Sim, que, um, e que quando eu vi isto, achei que podia utilizar em algum produto. Não, um, dizer, as sobras, por exemplo, fizeram a instalação do tubo sim, e sobrou este material. Sobrou este material. Se não tivesse este material, obviamente, também teria ido à procura de algo que, que pudesse utilizar. Uhum mas iria procurar um material desta natureza, de ou seja, um material com uh, alguma resistência. A intenção que eu quero utilizar isto é para, uh, para os pés, não é? Portanto, uhum. uh, e, e ficará mais ou menos uh, com, com este aspecto. Que à medida, ok. É, uh, portanto, o que eu acredito muito no karma, acho que temos aqui <risos> algum karma, e aqui o que, o que aconteceu foi, eu tenho as dimensões corretas que eu preciso, para fechar. foi feito para aí. Foi, foi feito para aí, <risos> sim. E muitas vezes acontece, nas, nas pequenas mas, situações que... Sim. Uh, não ideal. o ideal. O que eu tive... Portanto, eu tenho este, estas uhum. cores. Sim, sim. tinha também, mais opções. Tinha, por acaso, tinha mais opções, mas eu prefiro esta cor, acho que fica melhor. Portanto, é esta alteração que, que nós vamos fazer. Um, e esta acho que sejava mais, pronto. Mas, no fundo, a intenção é reutilizar. O um material que, que iria, -se, iria ser colocado no lixo, sem qualquer utilização. Uh, na altura, quando eu guardei isto, que já foi há, há uns 2 ou 3 anos, uh, não tinha ainda noção do que iria fazer. Uh, mas uh, pronto, já está aqui a utilização. Espetacular. Uh, vamos fazer. Agora o que. E fica logo, menos aqui a parte de cima, fica logo com um banco Exato. Um... completamente diferente. Exato, fica logo com um banco de... Agora, um completamente diferente. Agora, como é que diferente. é? Aqui a aplicação. Como é que é a aplicação? E, e o que eu vou fazer, nunca ninguém me ensinou, foi aprendi uh, vendo como é que estava feito uhum. e fazendo novamente e para trás. Estando, ir, porque é normal, ao início, vamos errando né, e vamos sim. aprendendo. É um bocadinho também esse é o vosso conceito. Não é é, é vamos um bocadinho testando, é, às vezes, em algumas coisas. Sim. sim. Há, às vezes, uma outra máquina, se calhar, não, não funciona, mas fica para peças e tudo, né? uhum, também exatamente. joga um bocadinho dessa forma, de sim, aproveitar. Sim, sim. Sim. Um, obviamente que eu tenho alguns conhecimentos de marcenaria porque fiz uh, alguns cursos no meu tempo livre de, de mercenaria. Um, o Rafael, uh, quando eu comecei lá no, no Repair KV, colocava-me sempre a eletrónica, eu reparei, reparo muita coisa de Sim. eletrónica. Mas isto é o meu hobby para, um bocado, distraírem uh, a cabeça... Descontraíres, de... uh... não né? é? Exatamente, sim. Do, o Carlos tem mais a ver com a eletrónica. Isto realmente tem mais a ver com o teu tempo livre. É é, é, é, é, é, o o, o, o Carlos, é, no fundo, é sempre voluntário para as duas, para as duas áreas, é não é? Se por acaso houver é é marcenaria se houver marcenaria <risos> é, prefere, não é? Sim, se houver marcenaria é uma, uma atividade que me dá mais, uh, mais gozo. É. Uh, mas, por exemplo... Uh, e temos é, menos voluntários é, também, é e, facto. Temos menos voluntários, sim. Uh, por exemplo, uma coisa que, que, que nós já reparamos, já e algumas cadeiras uh, foram já reparadas no Repair Café, aqui inclusivamente, uh, e demonstrei como é que se podia fazer estas reparações. Uh, também teve casos em por exemplo, numa televisão eletrónica, uma televisão flat screen grande, em que não funcionava, nós sempre muito abrinhos, tiramos o lixo que estava lá dentro, a poeira, passou a funcionar. Às vezes é, é, é processo simples, não é? Sim, processo simples. Pronto. É isso então, vamos a isso. Para ajuda, não é? Ajuda? Sim, tentar Pronto. tirar aqui estes, estes, estes, fios. estes fios todos. Portanto, isto foi... E muito dentro do vosso conceito, não é? Que leva também o um artigo é, é, a É ajuda, exatamente. Então, Participar sempre, caso, tentar ao um máximo fui que fui as pessoas que participem. Trouxe, é? Portanto, no fundo, estes pontos todos que foram Existe tirados. algum limite de tempo? É, ou... nós temos... Uh, os I nossos effect. eventos geralmente duram três horas, não necessariamente, okay. não, não é uma obrigação do Repair Café, mas o Repair Café Lisboa estabelece os eventos de terem três horas e três horas correspondem a três reparações. Uhum. Uh, ou seja, o cálculo que nós fazemos quando aceitamos as pessoas uh, uh, para virem ao Repair Café tem a ver com o número de voluntários que temos um, e tem a ver, um, obviamente, com, com o que cada um sabe fazer. Uh, por exemplo, se só tivermos o Carlos para reparação de. de de, de objetos mais de carpintaria uhum. ou de mercenaria, nós iremos só pôr que nessa edição só teríamos uh, três reparações. Três reparações de dessa Agora, o que acontece uh, é que nós pedimos sempre para as pessoas nos dizerem, uh, para antecedência, o que é que é vai, se, qual é a peça que, que uhum. vão levar. E nós também podemos calcular que, afinal, vai haver uma que vai demorar bastante mais tempo. Isso, o Carlos, assim decidir, não é? Até podemos decidir só reparar duas uhum. ou podemos reparar quatro. Que é que temos é? gerir ali um não, temos tempo, que gerir um bocadinho o tempo, um tempo e as expectativas de, das pessoas. Nós, quando começámos o Repair Café, aceitávamos qualquer pessoa, qualquer pessoa podia aparecer durante o evento e continuar a ser agora durante a pandemia deixou de ser um bocadinho, claro. Mas qualquer pessoa poderia um, aparecer no uhum. aparecer lá sem avisar o que é que vinha, o que é que iria fazer. Um, neste momento, ou seja, passado alguns meses nós reparámos que era impossível ser assim, porque tínhamos tantas pessoas a ir ao Repair Café que passámos a ter um, um formuláriozinho online okay. em que as pessoas preenchem e, e, e dizem que objeto é que vão levar. Uh, Para nós de alguma maneira uh, conseguirmos acertar os objetos com os voluntários do tempo. Já tenho a começar a dirigir um o tempo. Uh, por exemplo, só, vem... Nós também temos costura uh, e se nós não tivermos só tivermos uma, uma pessoa na costura pronto só podemos fazer três uh, três, uh, três peças. Agora se a pessoa disser que por exemplo olha, quer aprender a fazer bainhas e não sei quê, se calhar isso demora só meia hora e se calhar podemos aceitar quatro quatro em vez de três. Mas pronto isto está sempre dependente do que as pessoas escreverem de alguma maneira. Mas por norma é exatamente cada voluntário tem três. Uh, objetos para reparar uhum. e, e ensinar. E muitas vezes vocês não, não conseguem reparar uh, as marcas? Sim, sim. Não, conseguem ah, reparar tudo, mas... é, não conseguimos reparar tudo. Uh, nós não somos um serviço de reparação. Isto, isto é, é muito é importante, importante. Seja, que seja dito. Ou seja, nós não queremos tirar uh, uh, o que já desapareceu. Que, praticamente o nosso tecido. Sim, sim. sim, sim. De, de, de, de, bastante É quase que já não há ninguém a reparar. Uh, porque as marcas, assim o quiseram, de alguma maneira, uh, fazem para as coisas não serem reparadas, para comprarem de novo. Nós lutamos um bocadinho contra esta, este consumismo por isso estamos ligados ao Circular Economy Portugal. É uma associação e o Repair Café é um dos seus polos de ação e promoção, também no resto do país. Uhum. Agora, no fundo, uh, o que pretendemos é que... que num... eu, eu vou... Eu vou pensar... que vocês é, não, não querem roubar aqui é, o trabalho, às nós... vezes que lá procuram essa é, ajuda. Nós... Então? Por exemplo, há pessoas que são profissionais, mas estão connosco como voluntários, Ótimo. Ah, e pode, pode existir, por exemplo, um, uma máquina, e muitas vezes aparecem, por exemplo, imaginem uma televisão, já desapareceu lá, sei lá, o carro estava a falar de um flat screen, mas às vezes há, há coisas que não são um, mais um bocadinho, pois já aplicar aí com o agarfo, é isso? É. Eu acho que sim, eu vou fazer o agarfo só para ser mais rápido. É e depois podemos mostrar como é que também pois, Sim, um, uma coisa que, que eu já tinha tido no outro, no uhum. outro uh, banco, e, uhum. e neste banco vou ter também, é, é como a lona estava vincada já há muito tempo, eu vou ter que depois utilizar, se calhar, um, um ferro de passar a uhum. vapor. Vou ficar a camar um, um, para... um bocadinho de água e... Sim, de... sim, sim, sim. É. E pode-se fazer já com cola montada. Portanto, eu vou simplesmente montar. Eu vou utilizar uh, os agrafos só porque é mais uh, rápido. Depois também podemos mostrar como é que é com sim. os pregos também. Sim, já, já, é. Alguns, é. já tem é. alguns é. efeitos é. e tudo é é ficar Exatamente, no é. É. O, o, o, o que o Carlos está a fazer aqui é, é uma dobra, é quase uma bainha para isto ficar mais... Uh, para não rasgar, de alguma maneira. Ou seja, é, há que dobrar, uh, portanto, não é diretamente o, o, ah, okay. o limite para, para, do tecido, ele faz, faz uma de bainha para fazer uma, dar mais resistência. Uhum. É é, isto faz tanto com o grave como se, uh, se faz depois com o prévo. O... Sim, o prego, o... É, se eu tivesse a utilizar o prego, era tão simples quanto... É, exatamente. Uhum. Pregar aqui sim, mas o agrafo é muito mais rápido uhum. e faz o mesmo serviço. Pronto, o prego é o tradicional o agrafo é o normal. Se tivesse à vista, ou seja, muitas vezes este, este tipo de estufagem uh, vê-se o prego, porque é um elemento decorativo. Acho que, acho que, acho que, pois é isso, já, porque alguns já têm algum... esse é, é, elemento decorativo. E às vezes podem ser complemento. É. Aqui. Sim. Sim. Exatamente. Eu tinha reparado nisso, às vezes é. alguns podem ser quase complemento. Exato, ao... e há ah, vai... muitas peças que são assim. Este, este como é um design anos 50, anos 60, ele é limpo, mas se fosse um pouco mais antigo, não é? Não sei se conseguem ver aqui. Eu posso abrir? podes, pode. pode. Posso utilizar. É, é. é. é. Tens aqui a é tesoura. É. Portanto, estes aqui são mesmo prego de estufagem clássico, muitas uhum. vezes vai aqui de lado, não é? Até ah, fica à vista, é, fica à vista e, e é bonito, é, às é, vezes é, até é, colocam à vista é. porque é bonito e dá... É bonito, a... é bonito e, e, e, e, e tem Faz realmente parte, uma função e, e, e, e acaba, e acaba, portanto, é um acabamento muito bom e trancar bem, porque ao contrário do agravo e ao contrário da, do prego, o prego de cabeça, também funciona da mesma maneira, este tem uma área maior de para agarrar o tecido. Ou seja, imaginem okay. que, por acaso, estávamos a fazer isto com pele, não é? Isto vai agarrar melhor a pele, porque tem uma área maior. É área. um círculo, ajuda? no fundo, que vai morder toda a pele uh -huh. e vai agarrar melhor. Também pode ser usado por baixo. Neste caso, como é um tecido mais recente, eu penso que ele terá aqui algum um bocadinho de sintético nisto, não tem? Claro. Sim. Isto, é, isto é, porque é algodão e sintético ao mesmo tempo. Se não, se não, não ia fazer é grande diferença. Mas não ia fazer grande diferença. Sim. diferença Sim. Agora, se é nós profeta. quiséssemos uh, pô-lo aqui, ele até podia ser agrafado por trás, uh, para ficar uh, com o acabamento. Uh, pronto, esta parte fica escondida. Podíamos agrafá lo de uma maneira para ser uh -huh. relativamente rápido e depois íamos dar o acabamento aqui, aqui à volta com, com este. Uh, eles, eles são sempre pegados. Uh, a parte que se vê, mas há depois sempre uma parte que não vamos ver e que vai estar metida ou feita numa dobra por dentro. Neste caso, não é, não é o caso. Isto é mais utilizado muitas vezes em peles, um, Pode ser peles, isso. É, é, mas também pode ser sim, usado em, em sintéticos e algodão também. Não, Carlos, não fazia um, fazer a mesma dobra que, que existia, certo? Sim, género tentar, de, Como sim. se féssemos a embrulhar um presente. Sim. Uh, o que é que eu... Uh, este primeiro... O passo que eu estou a fazer agora é só a preparação deste lado, mas no outro lado, depois tenho que ter cuidado a esticar bem uh, a tela. Nós devemos esticar bem, ou é necessário às vezes até ficar aí com uma pequena folga? Uh, Neste caso, eu é vou bem. pedir para esticar bem. É. Um, é sempre para esticar bem. Sim. É, é porque depois é a da espuma vai. Quer dizer, se não esticar bem, depois já não há maneira de esticar. Pois. É, se nós não esticarmos bem, uh, nunca mais vamos conseguir esticar. Quer dizer, podemos tirar outra vez os agrafos e voltar a fazer. Sim, sim, sim, é. sim. e os agrafos a vantagem também dos agrafos nesse aspecto é que me permitem uh, fazer uh, isto facilmente tirar os agrafos. Claro, okay, é, é, mais, é mais fácil depois, se quisermos, imagina que depois queremos alterar outra vez, é muito mais fácil fazer esse processo. Sim, cortar? Uh, parece uh, que não, parece-me que não. consigo vir com ele. mais nos cantos e, e vamos tirar los ou seja, é, os o cartáculo fazer tudo assim, mas eventualmente poderia não ser assim. Hum, eu penso que o, o, o que estava original tinha uma dobra diferente, mas o que mostramos uh, há pouco... Uh, o, o, o está, o está recuperado, até. sim. É. Nós devemos sempre no fundo, fazer um plano de como é que vamos fazer a coisa antes de fazermos, ou seja, devemos testar, ou seja, o Carlos esteve a testar um bocadinho, se gostava né? desta maneira, para cá, não, não tiramos aqui os... Não, os sim, já, já vamos, mas só para, claro, fi, sim, para sim, ver como é que uh, já está a ficar. Nota-se logo é a diferença. É. Pronto, o vinho que tinhas falado, não é? Continua o o vinho que normal, é fácil tirar. Sim. É fácil tirar. Eu penso que sim, eu no outro eu consegui. Portanto... Não, tá, também se podia passar antes. Ah, também, sim, o outro estava é. igual, não é? Não, não, nós ah. Isto no fundo foi para mostrar que este uh, tecido é um tecido um, uh, upcycled, portanto é reutilizado, não é? Um, Mas obviamente podemos passar o do do pormos, aqui não, não, não, não temos aqui, estava de passar a ferro, mas é para, para se perceber em casa que ele foi reutilizado, ele depois, quando estiver direito, ele seria aplicado direito, não seria aplicado com esta dobra, mas tem que ser sempre sempre bem, bem puxado. Mas, uh, vou se calhar voltando àquilo que estávamos a dizer uhum. há um bocadinho. Exatamente. Nós não queremos, de alguma maneira, a, a tirar o lugar às lojas de reparação. Ou seja, nós promovemos, de alguma maneira, a reparação. nós queremos é que haja mais Concordo. lojas de reparação. Concordo. Portanto, uh, uh, o que nós queremos, no fundo, é dizer às pessoas, atenção, não detem fora, isto é recuperável. Há coisas que vocês podem fazer, como foi no tempo nossa voz, mas também no tempo nossa vez havia... Uh, muitas lojas de reparação. Sim, Portanto sim. há dois níveis. Há ao um nível da reparação que a pessoa pode fazer em casa e pode aprender conosco. E depois há um nível acima que é de especialistas. É? Há coisas que, embora nós consigamos fazer, e alguns dos nossos voluntários fazemos, são reparações que são tão longas que não dá para fazer num riper café ou, ou, ou, não, ou não fazem sentido. Mesmo se faz sentido ir a uma loja fazer isso. Portanto, nós, o que nos interessa, de alguma maneira, a circular economia e o Repair Café, é que haja mais lojas de reparação. Sim, você é quase não, não deixar morrer, muitas é. vezes, até estas, estas áreas. Exatamente. Depois, no, no tempo dos nossos avós, dos nossos pais e tudo, as coisas era, era reparar, não é? Tudo, reparava-se tudo. Até às vezes uma pessoa se rasgasse umas calças. Não, não, exatamente. Era um remendo e estava feito. E, e coisas, era, coisas ainda mais, já, um mais estranhas, essas meias. As meias, cozer as meias, não Eu, é? ou é, isso é, é, é, por exemplo, até, eu que aqui, a informação, uh, uh, por exemplo, os degraus de pedra uh, partiam-se e fazia-se, cortava-se depois muito bem, fazia-se uma peça igual, tinha-se para o de pedra e voltava a pôr. Se eu for ver um, um palácio antigo, um, os degraus estão remendados. Isso mesmo. Estão remendados e não têm mal nenhum. E vê-se que estão, que estão assim. Uh, já, e, já se nota muito falhas dentro dessas áreas, como o, o estufador a poucos estofadores. há poucos estofadores. Há, um, é um há poucos estofadores é uma coisa, é uma arte que, enfim, as pessoas passaram a comprar os móveis em grandes superfícies. Uhum. Estragam-se, vão embora, Mas mas e já não, fizemos, preparo, e já fizemos, já de é? café com com com estofadores, por exemplo, já fizemos um um reper, não, já fizemos de café com com um serviço, somos oficinas da, da Câmara Municipal de Lisboa e eles têm estufadores para, para, as, para as viaturas que eles têm. E, nós, e eles tiveram a ensinar as pessoas como estufar é por exemplo Aliás, é um estufador que eles têm neste momento, curiosamente, portanto, é, é uma arte que, que falta um bocadinho divulgar. Ou seja, haver é, é, aqui uma inovação dessas áreas. O que é estranho é que são profissões que são bem pagas, um estufador é bem pago. Hoje em dia, para arranjar um estufador é na área dos automóveis, quase. É mais fácil arranjar automóvel, estufar um carro, do que estufar um... Sim sim, Como, sim, sim, sim. Eu, eu consigo um orçamento melhor para me estufarem o carro todo em couro do que me estufarem um sofá. Eu, eu sei que por experiência própria, já uma vez fiz um orçamento e posso sofá era muito mais caro. Sim, e o trabalho a as pessoas carro. depois para estufar. Sim, depois eles estão muito especializados em áreas muito específicas e um estufador para, para casa enfim. Já, já. É complicado. Já. É uma profissão do futuro. <risos> Essas profissões podem ser muito futuro. É, não, e há muitas coisas que as pessoas deixaram de, de, de usar só por, enfim... Não sei se é conveniência. Conveniência, tempo, é uma correria. Mas essas coisas demoram algum tempo. Mas também tem algum sim. alguma satisfação em fazermos isto. As uh, pessoas muitas vezes satisfazem -se com coisas imediatas. E isto demora algum tempo. Uh, não tem nada de eletrónico, não tem nada. Há um... é uma paz, não é? De fazer isto. Eu penso que até. Sim, sim, sim. Um, é quase todo terapêutico, não é? Eu é. ser criança e adorava ver o meu pai arranjar as coisas. Exato. E, eu, e, eu, eu também, o meu, meu pai, reparava cadeiras, reparava montes de coisas, embora não fosse a área dele. Mas uh, é uma coisa que ele gostava de fazer. Bom, Já está com outro ar. Já está com outro ar, sim. Eu estive aqui a, a lutar um bocadinho com a, uhum. com a tela, porque não estava a ficar da maneira como eu queria. Um, tentei seguir os passos que tinha visto no outro, um, mas acho que já está com outro ar. Um, para o tempo que eu tenho disponível, acho que. Não. vai lá. Já ter que Já que... Não, eu que ah, que, que, é. reparar Aham. também um pouquinho aqui a parte sim, do despecho. Sim, sim, é, sim. É sim, eu sim, sim. Eu, totalmente. É. eu vou ajudar para. Eu vou só agora. Agora dar aqui mais uns toques. Mas neste momento o que eu já fiz foi. Eu já dei uh, os. os agrafos uh, para segurar a tela. Agora vou, se calhar, esticar um bocadinho mais, dar um bocadinho mais de... Atenção, não é? Exato. isto aqui é uma coisa que tem que ser feita dois, para ficar bem esticada, não é? Quer Sim, estive aqui a destruir o Rafael, Exatamente. E o Rafael ajudou. Não, Sim, eu puxar. Aqui com alicate... Não, não, não, não, Queres que eu puxe aqui? Não, não, não, não sei, eu sei, mas ia pôr aqui algo... o Não, ponha aqui qualquer coisa. Um outro bocadinho de tecido para agarrar e puxar, queres? Não, deixa de estar, okay. é só, só fazeres assim, é que Muito bem. É isso. eu vou utilizar este ah, agrafador, então. é, é bom porque se pode uh, expor aqui vários tipos de agrafos e depois temos uma, uma regulação de força uh, que nos permite uh, regular a força que queremos utilizar nesta... Uh, Puxa, isto também é necessário. Por exemplo, quando você em madeira, que é muito rijo Pode ser muito rijo sim. Convém às vezes colocar aí alguma força. Sim, e por acaso está, <risos> está a resultar... Sim, vou pôr aí no meio também. Está a resultar muito bem, acho eu. Aqui não há problema de pôr em excesso, também não fica à vista e assim fica bem... Sim, bem sim, sim. Se não ficar bem, demoramos mais tempo a tirar, não é? <risos> sim, mas... sim, uma coisa que a maior parte das pessoas, se calhar, não tem noção, mas é que na madeira, ou quando estamos a fazer coisas em madeira, o que interessa é o que está à vista. O que está por, por trás não, não, tem, não, não interessa, não, não, não vê. Sim, sim, ninguém vai ver essa parte. Ninguém vai ver e essa parte. E embora também se possa fazer aquilo que originalmente estava aqui. Uh, uh, seria uh, sim, um, era, um paninho a tapar isto, a opção do cabo, não é, é para sim, ser nós, o que, é que está por dentro. Nós podemos colocar um a um, antiga, fazíamos um pano de linho uhum. que ficaria aqui a esconder esta parte. Okay. Tipicamente branco, um, um fogo branco, um forrozinho. E de certeza que vão ver isso em casa nos vossos. Uh, produtos sim. mais antigos. Muitas vezes eles depois com amarelos, não é? Com o tempo. Eles amarelam com o tempo, sim. É. Mas é, aceita-se. Pois se calhar temos aqui a dar, a dar alguma curiosidade e dar vontade às pessoas de em casa olharem para estes materiais de uma forma um bocadinho diferente. Sim, sim, porque geralmente não se vê isto. É, aquilo que o Carlos estava a dizer, isto geralmente está por dentro, não é? Isto é tão curioso como artesanal, não é? é. é. Estava a achar curioso é. É isso, é assim. É. É. Um isto é. no fundo são as molas de. de... DAS, não é? Sim, eu, aliás, eu não sei se alguma vez abriram, um, um, um, se calhar nunca viram um, um banco onde se fala um banco uh, de, de carro, mas isto, eu vejo isto mais em bancos de carros. Uhum. Portanto, a minha infância sim, também sim. foi passada dentro de uma oficina de automóveis por uh, de razões diversas. Uh, e uma das coisas que, que eu vi nos carros, tipo nos, naqueles Mercedes dos anos 80, é aquela parte das costas que, que nós sentamos e que sentimos aquela pressão. O que tem lá são, são este molas. tipo de molas, sim. Nos sofás uh, de casa. Honestamente, uh, eu acredito que possam utilizar este tipo de material, não sei, uh, mas sim, com base nisto tens uma tensão e tens uh, sim, aquela é aplicada forma... Aplicada de maneira, então, sim. curva. Sim. E, e o que eu também acho engraçado, mas isso é o meu gosto pessoal, é realmente ter, isto estar à vista é acho que fica giro perceber é, como é que é. funciona, é, não é? ter dar uma, é uma como graça é. diferente ao, Mas, ao mas realmente há pessoas que, que não gostam e gostam da coisa toda fechada mas, e então também seria, um seria, seria fechá-lo. E aí ao fechar, se calhar, e, e, e novamente por uma questão estética, eventualmente, aí sim, a pessoa poderia usar um, um prego, mesmo que não tivesse visto sim, sim, à vista, sim. mas quando virava, uh, que teria... Desculpa, uh, desculpa Ficava à vista o prego, E ficava este prego que é mais bonito do que ficar depois o gráfico para alguém que queira, enfim, ver a peça de todas as maneiras, ela há de estar sempre na posição ao contrário, mas, uh, mas sim, lá está. Sim. Podemos sempre trabalhar dessa parte. Muito bem. Vamos então claro, vamos, vamos ver vamos. aí a parte dos pés. Sim, vamos ver é. a parte dos pés, sim. Então, vamos uhum. ver, fazemos neste ou neste? Não, podemos fazer... É, nós temos este... aqui, o... aqui temos um... Um... a situação. Este está pior, sim. Este é. mostrar. Neste? Aliás, neste aqui até podem ver a, a tela aqui que, é, que, é, é, que estava antes, cá. antes, não é? Isto é, é, era. Isto foi a tela antes de tu atirares, não é? Este está em pior sim, estado. Está em pior estado, estado, estado, sim. O que é que nós vamos fazer agora? M nós temos aqui uns pés que é, eu não consigo perceber ao, ao, ao certo se estavam encerados ou se estavam com uh -huh. um verniz. Uh, quando temos uh, madeiras com verniz e que queremos recuperar quando aquela madeira, fica com um o verniz estalado ou amarelo por muito calor sim, o que deve utilizar é, é um produto desta natureza um restaurador para, para móveis tem o que ele tem é uh, tem um produto que vai diluir um bocado o verniz uh, e vai eliminar uh, os riscos que existem Nós já fizemos sim, faz um, já uma limpeza faz uma limpeza alimenta, sim faz uma limpeza e alimenta uh, alguns são mais nutritivos do que outros nós, uh, só para fazer uma experiência, no que, uh, fizemos já aqui um primeiro passo, já testamos, passo, okay. já testamos okay. sim. Podemos fazer outra vez. Para aplicar uh, este restaurador, o que nós fazemos é, utilizamos uh, landaço que é molhada, e depois é aplicada em movimentos circulares, uh, sem exercer muita pressão. Portanto, é né? Para não marcar. Para não marcar, mas o que ela, na realidade o que vai fazer é, ela vai doer um bocadinho o verniz que está por cima, e vai, um, vai, vai desaparecer com os riscos que existem. Os riscos vão, vão desaparecer. No caso desta que está aqui, nós vamos, em vez de utilizar uh, este restaurador, que já, que, utilizamos aqui, que já utilizamos eu posso aqui. Já utilizamos uhum. eu, eu Posso fazer o resto da perna para saber? E depois nesta aqui já tivemos a aplicar um bocadinho de, de cera. Há, há, há a conjugação dos dois também. Há uhum. a restaurador com cera. Mas isso cera. Que eu ia perguntar. Uh, convém, por exemplo, fazer uh, o recuperador? Uhum. Se recuperar e depois. Colocar a cera? Este, este recuperador bem. especificamente não, não deve não. ser utilizado com cera. É, tem, tem que a ter a atenção, parte. um bocadinho também. Sim. é, este, é ter mais não. para envernizar depois, não é? Este é não, sim, quanto é muito, podiam dar um. Mas eu, basicamente, costumo, quando utilizam um restaurador, tipicamente não precisam de envernizar nada. É. Se é preciso envernizar, o processo tem que ser diferente. Nós temos que passar uma lixa, tirar depois alguma depois coisa, uma lixa muito ir. fina, e depois passar novamente um verniz no fundo, que é, para aderir, não é para não é? Tu agora azar. vais mostrar a, a cera, certo? Sim, a cera, portanto, este, eu passei aqui um bocadinho de, de, de restaurador, um, para ver como é que funcionava, e agora tu, este aqui, tu só a passar a cera, esta uhum. cera que nós estamos a, a, a ver. Dá logo outro ar. Eu acho que se vai notar, assim, a diferença rapidamente, acho eu. Curiosamente, neste caso, o verniz já estava um saído, quase que já não tinha verniz, certo? Sim, esta... É, é, este... é o caso, ou seja, há, há sítios onde nós ainda vemos aqui algum verniz? Não, mas é que... Há aqui claro, algumas manchas de... é que é, As ondas já estão mais tenho... danificadas. É, é isso. Desculpa. Portanto, acho que, se uh, já se pode ver assim, rapidamente, a diferença. Eu, eu gosto muito mais de usar a cera. A Ser é um... Já conseguimos até, a é à frente, conseguimos Comparar ver, os dois. logo sim. as diferenças, não é? Sim, conseguimos logo uh, comparar as diferenças. Opa, um e, noite este... e depois. É, é verdade. E é, é, é, é uma diferença esta, enorme. Esta cera é uma cera que já tem um cor. Já tem uma cor, tem uma cor sim. Um carvalho, não é? é a cor de carvalho, sim, que é esta podemos cor. Podemos sempre jogar um bocadinho com isso, não é? Sim, também, há, de várias, há, há de várias cores. Há também a cera neutra, não é? Sim. Ou podemos pintar também. Há alguém que possa dar uma cor também ao banco. Então é verdade. Pintar. É verdade. E aí convém tirar tudo. Sim. E aí já é a limpeza total. Total. Sim, e para fazer esta limpeza que estamos aqui a falar, eu diria para utilizar uma listazinha fininha, uhum. só para tirar o, o, o maior e depois simplesmente uh, dar a tinta que, que queremos. Uh, se eu fizesse isso, uh, teria pintado antes de pôr o forro, para ficar, para uhum. ficar tudo completamente é um bem pintado. É um bocadinho aquilo que o Rafael disse, pensarmos um bocadinho no projeto na totalidade, sim. não é? Todos sim. os espaços para sim. não estarmos a, a voltar sim. atrás. E sim, sim. Certo, certo. Eu sou adepto muito da cera, eu gosto muito da cera natural uh, da abelha, uh, com o mínimo de contaminantes que possa existir, é porque nutre mais a madeira, dá-lhe ma muito mais vida e dá um bom cheiro, eu gosto do cheiro da madeira, pronto, gosto de Sim, sós. quem gosta de trabalhar com madeira, gosta muito daquele cheiro né, da, da madeira. Da, da madeira, sim. Não sei se é tem mais questões, mais ou alguma é coisa... Mais temos, mais temos aqui não, uma é questão, claro. por acaso. Uh, se o tecido for couro, ou pele, sintética, uhum. recomendo agrafar, pregar ou colar? Se calhar então é aquilo que está a ter Para qualquer material, convém sempre fazer, digamos, aquela dobra, não é? Uhum. Essa dobra vai sempre aumentar a resistência. O couro inicial, muitas vezes, e o mais, mais habitual, no fundo, tem uma tela por trás, não é? Hum, uhum. Há ali um tecido, não, não sei se tens aí algum... Não, mas é parecido, é muito é parecido, parecido com isso. é, é, é parecido, é parecido com, com, com Ou seja, sei... Sente, tem uma tela por trás que segura, mas eu recomendo agrafar. A grafar. Grafar. Sim. Agora, se for Foi. por uma questão de ser bonito, ou seja, aqui por trás seria a mesma coisa, novamente de lado, uh, agrafar ficaria feio e seria... E, e vocês veem nas, nas cadeiras antigas, aquelas que têm o um desponto à volta, que utilizam exatamente estes pregos... Uh, As por trás é, são é, pregadas. Não, mas é exatamente isso, é estes Sim. pregos, são Sim. só estes pregos que são utilizados, portanto, o agrafo ou... O prego não, não, está à vista. Não, não vai fazer não está à diferença, vista. não é um específico por ser... Sim. Ou seja, à, à vista, uh, é, optarmos sempre por sim. estes prego mais de cabeça redonda e, uhum. e que vai prender bem. Aqui por, por baixo, portanto, se não é para ver, qualquer coisa pode ser. Sim. Ainda há pouco escapou-me aqui uma, uma questão, peço desculpa. Nos cadeirões. O, o método é igual, ou seja, quando estamos a fazer. Como estávamos a aplicar o tecido, uhum. uh, quando, se fosse um cadeirão, imagina, temos aqueles cadeirões, às vezes aqueles cadeirões antigos lá na uhum. casa, o processo é idêntico. Bem, é, é, é, tem, que desmo, tem que se desmontar e ver tem que como que é que se ele está várias ah, Exatamente. Sim. E no fundo, sim. O, uh, repetir. Agora, por exemplo, se mudarmos de couro para tecido, vai ser se calhar um bocadinho diferente. Ou seja, a maneira como eles coisas esticam, o couro dá sempre cede sempre mais e ao longo do uhum. tempo adapta-se, não é? Que muitas vezes o que vocês fazem é um aprender com, como é que está feito, não é? Quando estão a desmontar, Sim. estão Sim. sempre ali a ver como é que foi Sim. feito para perceber... E se a... quisermos fazer uma coisa igual, não é? No, no, no, o, o, o, o, o, que, o que acontece com o cadeirão, o cadeirão é que vai haver coisas que vão entrar para dentro e vão, vão se juntar dois... Duas, um cadeirão não é feito só com, com uma peça, este é só feito com uma peça, ou seja, toda a peça, toda a peça de tecido envolve um cadeirão, não, vamos, ter que, dar, vamos ter várias peças e depois a união das duas, imagina, sei lá, o, o, a parte onde se põe o braço, não é? essa zona ao ser revestida, depois vai em, em encontro à parte onde nos sentamos, não é? essa parte... Vai ter que ser bem vista como sim. é Sim. É. Eu pessoalmente acho que num cadeirão, que é uma, um peça, muito, uma peça muito complexa, deve de já de para, um, para um profissional. É, é sim. Falar. sim, sim. Uh, e depois depende dos cadeirões. Se que aqui um, um cadeirão de orelhas, por exemplo, é muito mais complicado. Uh, eu um um assim, que sim Eu pessoalmente iria a um profissional para, para ele fazer essa preparação. Essa sim. Mas honestamente, há muitos estufadores uh, em Lisboa. Às vezes é difícil encontrá-los porque não estamos atentos, mas eles sim. existem. E existem oficinas de restauro. Eu estou a pensar, por exemplo, na Acto, que é uma, uma oficina de restauro Acto ali no na... Acto Studio. Vai estar, vai estar conosco é, é, é, amanhã, ah, amanhã boa. de manhã. Sim, é. Vamos ter aqui Acto Studio também. Sim, uh, eles são uh, uns profissionais muito um, atentos e uh, são exatamente especializados no restauro, portanto, é, é uma boa referência. Portanto, Sim, e amanhã vou estar mai... aqui até sim, a sim. Comentar. Não, e comentar. E também podem fazer. É... Um, um, outra coisa, também é interessante, como o Carlos fez vários cursos de, de, de marcenaria. Um, fazer, fazer um, se tem mesmo o desejo de reparar, a se calhar custou mesmo reparar ou fazer o curso, mais os materiais. Portanto, é um bocadinho também. Sim, sim, sim. E quer, essa, eu sei ir, que, é? por exemplo, o Actual Studio eles têm mesmo workshops Exatamente. e tudo para quem tem mais curiosidade e mais interesse. Exatamente eu quem tiver mais, também esse interesse, amanhã às uhum. 10 é com o co Aquacastúdio. Ou seja, é prende-se é um, um, um, um nível um bocadinho mais acima, nesta parte pelo menos estávamos a falar de estufagem, que já, já começa a ser um bocadinho exigente, sim. ou seja, há, há coisas... Amanhã um, Esta um é um bocadinho diferente, mas sim, eles, é. eles têm hum. um leque assim mais vasto. Exatamente. E é, é interessante. E é, esse gosto também pelo trabalho em madeira. Aquele sentido mexer da madeira, quem gosta, é, é essas áreas é que dá o brilho. O que eu vos quero mostrar agora, no fundo, uhum. é uma peça que... Uh, temos duas peças em duas fases diferentes. pois está aqui um bocadinho é, um misto, não é? Está aqui um, um misto. Depois Portanto, temos ali o, o final. Temos o final, sim, que já está a utilização, uh, eu diria, uh, há seis meses. Um, e vemos agora já uma grande diferença, acho que falta tirar aqui algumas... Sim, e depois, passar é, de passar, isso, é de passar com o ferro, com vapor, uh, para tirar a dobra. Uh, da maneira como eu fiz, permite-me andar para trás e para a frente, portanto, uhum. se eu ver que as coisas não estão... A de outra vez. É, vai exatamente, corrigindo também, corrigindo, Se eu perceber que tenho que fazer aqui alguma pressão, posso também trabalhar nesse sentido. está um, tá aqui. Peço desculpa, só limpar as mãos para não, não estragar, problema. para não sujar. Um, Alguma dica que tu achas importante eh, para as pessoas saberem? Eu acho que é importante as pessoas divertirem-se naquilo que estão a fazer. Eu acho que é mais do que isso. Uh, esta atividade dá-nos alguma... Um, liberta-nos um bocadamente, uh, porque estamos a pensar no, nos próximos passos, Investiguem. Também existem muitas coisas... Uh, muitos atualmente vídeos, Muitos vídeos na internet. Uso, é. Hoje em dia no Sim. YouTube é um é. mundo, não é? é. é. Existem é. essas existe estas aplicações do, do Laurent Berlain, por exemplo, que nós estamos agora neste momento a fazer. Portanto, existem mais vídeos nesse sentido. Um, não tenham medo de, de tentar. Tenham sempre a consciência que uh, podem errar. Uhum. Mas errar, uh, tipicamente dá para voltar para trás. Sim, é, errar para, Sim. para aprender, é né, verdade? Sim. Exatamente. para mim, Sim. acho que aqui o maior brilho mesmo é conseguir fazer isto em, em família. Uh, conseguir levar a família, Estarem, estarem, juntos, estarem juntos a resolver estes pequenos problemas, e, e, e, e, e, e se calhar, para um, uma primeira abordagem, parece um no Repair Café. Sim, Não, até, até os mais pequenos criar essa curiosidade, ah, sim, eles têm que participar, em que acho que para eles o mundo é um bocadinho diferente e é eu, aproveitar Eu, eu tenho um exemplo fase. dos meus filhos, eu tenho dois filhos um, que, uh, neste momento, uh, se algum dos colegas tem alguma coisa variada, uh, dizem uh, ou que arranja ou leva o meu pai que ele arranja isto acontece muito, portanto. É, mas acho que eu quando era criança também o meu pai também tinha esta esta capacidade, portanto é algo que eu quero transmitir aos meus filhos, não quero que eles uh, deixem de com esta possibilidade, esta capacidade de ir uh, e resolver os problemas por eles próprios e não ficar e, dependentes. Não, de Até para isso, não jogar muito pelo facilitismo, não é. Sim. sim. É, conseguir tentar resolver o problema. Certo. não a Ser só pelo Eu, eu, que eu faço. Dava, dava só uma, uma outra dica que uh -huh. agora tenho o prazer era, uh, uh, se a coisa for um bocadinho mais complicada, façam um vídeo do que estão a fazer, podem sempre voltar para trás para saber como estava. Uh, muitas vezes nestas coisas, uh, uh, esta não é muito complexa, mas verdade há coisas mais complexas e não sabemos onde é que tiramos as coisas, desmontamos, nem o processo. Uh, hoje já digo, qualquer telemóvel filma, sim, sim, sim. pôs o telemóvel a filmar, Onde é que estava? Falta atrás. Ah, era aqui. Eu faço muito era... pela, pela fotografia. Exatamente. Sei, a fotografia, sei, fotografia sim, do também. antes e depois. a assim, parte não... elétrica, os cabos e tudo, tirar exatamente. a fotografia para perceber exatamente. que eles estavam. É essencial, saber as cores. Onde é que, as, as cores. Exatamente. Mas mesmo nesta questão de, de, de como é que estava a dobra, o Carlos optou aqui por uma dobra diferente na maneira sim. da forragem, mas se quiséssemos optar exatamente pela mesma, ou substituir o um material pelo mesmo material, ou seja, imaginemos que isto era de cor, substituir por cor e estas dobras, que calhar, eram mais, estavam que eram mais para cor, porque este é mais cores é mais mais próximo de um, de um tecido normal, um, se calhar um vídeo, ou realmente, como estava a dizer, umas fotografias, era essencial para, caso haja alguma dúvida, eu acho que isso é muito importante. E mesmo Sim. para comparar como é que está a peça antes, porque o facto de nós estarmos a aplicar o verniz ou alguma tantas se às tantas entusiasmamos e tratamos das pernas todas, depois já não sabemos como é que estava, não é? para perceber de o, é o que é que realmente resultou desta nossa atividade. Muito bem. Ou até ter os materiais, não é? Sim. Eu acho que para já está feito, para já esta é? parte, eu tenho mais trabalho a fazer, mas mostramos que, que aqui eu... numa pequena... Vamos pôr isso mesmo. Ou seja, Sim. esta aqui já tem as pernas, todas. Então aqui temos só a parte de cima do tecido. É, a só aqui numa esta. das pernas, não é? Qual foi as pernas? Uma destas pernas. Esta temos as pernas. Estas? Temos as pernas. Esta não aqui, fizemos o o é, resultado final. Sim, resultado final, sim. sim. Esta depois, este no fundo, este no fundo era o que estava pior. Uh, agora é o era, segundo que trocou. Claro. Sim, sim. É. Portanto, um, em um espaço de 45 minutos conseguimos fazer algo. Uh, eu confesso que o primeiro que, que fiz demorei mais tempo, só porque eu fui experimentando, fui com, vendo como é que queria fazer. Isso bem. Agora, aqui hum. para fechar também alguma sugestão, algo que queiram, queiram falar? Não, acho que nós então, já falamos tudo, portanto, uh, falamos dos. É dos parceiro, profissionais. Não é verdade. Sim, é parceiro. O Repair Café existe para ensinar. Uh, nós não queremos uh, substituir ninguém, nós só queremos ensinar. Quando não conseguimos resolver, tentamos endereçar também para hum. um profissional uh, com mais conhecimento. Às é... vezes não temos materiais e dizemos à pessoa como é que pode fazer, onde é que se pode ir comprar e depois Isso fazer é em casa. Esses, exatamente. Não. É Estão muito no, importante. É percurso, não é? Exatamente. Às vezes as te pessoas, encontrar. nós podemos não ter ali no momento, um, sei lá, um, uma cera ou algo que, que desse jeito. Nós dizemos, olha, que vá e compra cera de abelha, por exemplo, não é? Sim. Aplica em casa da mesma maneira que estamos a aplicar esta aqui, mas vai demorar um tempinho, vai secar. Portanto, damos certo. trabalho de casa para as pessoas também. Certo. Há reparações que vão a meio. Nós explicamos à pessoa, olha, começamos por aqui, o vosso passo é este, Uh, tentem seguir por aqui, caso não tenham sucesso, mandem-nos um e ou telefonem-nos ou, ou, e nós muito tentamos bem. ajudar. Muito bem. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, não. Rafael. Foi um obrigado. prazer, outra vez. Né? Uh -huh. Espero que continue aqui a aparecer. Uh -huh. Riper okay. Café, eu sou fã, confesso. Obrigado. Certamente vou lá aparecer um dia com a minha família e conviver um bocadinho e a espera, aprender. Então. Por isso, muito obrigado por terem vindo. Enquanto assim, continue a acompanhar no Facebook e no Instagram, daqui do Ramarão Portugal. Amanhã vamos ter o Acto Studio também com um trabalho aqui em nível de madeira, mais dedicado aos mais novos. A seguir, pode acompanhar uh, a parte de lâmpadas LED, ou seja, se tiver dúvidas em sua casa de qual é a lâmpada que quer utilizar, ou para que zona, acompanhe. Por isso, muito obrigado, continue desse lado, até já.